Fazendo um resumo aqui do nosso maruá chamado Apocalyptic Chef. Eu acho que é Chef, mais ou menos isso. Vamos então, bora lá. Fazer o um resumão. Nós temos aqui um player de um jogo MMO, provavelmente, que tá no nível 200 metendo a surra em todo mundo, pega um se tem mais alguém, provavelmente ele deve ser um dos mais fortes, só que tava oculto né, para todo mundo ficar surpreso, e a menina ainda fala que o equipamentos dele é mais forte até mesmo do que os profissionais, então obviamente o cara apareceu do nada, o que pode ser um problema e vai ser. Para esse momento o cara tá jogando no computador e mostrando as cenas de como ele um pouco, que nem maluco pra ficar nesse nível fodástico, só que aí depois de um certo tempo parece que ele foi banido. Quando ele chega a ser banido, ele enlouquece e dá um murro na tela do computador, levando assim um choque e morrendo. Pô, que morte e bosta, né, velho? E depois disso, basicamente ele vai ser reencarnado para um outro mundo, que ele é chamado logo de cara, não cara é reencarnado e é chamado de lixo, e ele bate em umas armas que e fica torcendo que nem louco Um dos caras que bateu nele disse que ele tem sorte de ter nascido na família certa Basicamente eu acho que ele é filho de um, um líder Porque o cara falou um lixo desse é filho de um líder E um dos caras manda ele se levantar Falando bem puto Dizendo eu mandei você levantar Ele olhando bem puto Dizendo que talvez seja um sonho Pega a espada dele Só que ele percebe E eu acho que não vai fazer nada na real é? Ele tá andando com a espada, vai estar tá indo em cima do cara. Só que um cara diz pra ele não fazer nada. Mandou ele parar. Mandando ele parar, ele puxa ele. E basicamente ele tá lembrando de algumas memórias da cabeça dele. Ou talvez as memórias estejam entrando na, ca entrando na cabeça dele. Isso não foi bem claro. Então ele percebe que foi pra outro mundo logo de cara. Mano, o cara, o cara devia ter percebido isso faz tempo. Mas ele percebeu que ele foi reencarnado. Ele faz até uma piada. Eu fui e secai. Iseka Nado. Que merda de frase é essa, velho? Então basicamente mostra o mapa do mundo lá onde ele tá. E foi dito que há mais de 10 anos atrás uma chuva de fogo global arruinou o mundo inteiro. Literalmente um apocalipse, né? Desde aquele dia diversas coisas mudaram literalmente. Muitas pessoas se tornaram zumbi, mas depois do acidente também algumas pessoas tiveram poder, chamado poder das estrelas, só que não era todas. aquelas que possuem o poder das estrelas podem ser até 10 vezes, até acima mais forte do que um humano normal. Então eles eram 10 vezes mais forte do que um humano normal. Obviamente tem alguns benefícios por ter poder, né, obviamente. É, diga para os outros a cidade ou que o líder dele, o pai dele diz. Felizmente nesse mundo, o pai do cara é nível 5. Resumo, ele é o líder, ele é o fodástico que tem do líder da cidade lá. E ele é um lixo, literalmente. Então ele tá no quarto dele pensando e ele mesmo afirma que ele é filho do líder. E que ele é um lixo porque não consegue cultivar. E ele fala, com o pai dele entrando no quarto dele, que ele é o pai dele. Literalmente agora ele afirmou 100%. Ele é realmente um profissional das artes marciais que apareceu na memória dele então literalmente aquela memória estava entrando dentro da cabeça dele então o pai dele fala sorrindo para ele que dessa vez talvez ele consiga despertar o poder das estrelas e ele começa a dar uma espécie de poder para ele começa a passar uma energia que provavelmente é a energia das estrelas manda ele sentir e tentar gerar o poder para ele só que ele percebe que ele não sentiu nada depois de duas horas então basicamente ele pede desculpa por ser um lixo e aí o pai dele fala que vai descansar que ninguém enquanto ele estiver vivo vai mexer com o filho dele mas enquanto estiver morto só Deus sabe né então é pedido logo na cara dele um sistema para ser ativado você deseja entrar no jogo e ele fica pensando, olha pro lado e ele percebe que o que tá do lado é ele mesmo do nível 200. Era o personagem dele nível 200. O sistema aparece pra ele e ele aperta sim, obviamente. Ele vai aceitar entrar no jogo. Então basicamente esse é o resumo do capítulo 1 do nosso querido Maruá Espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima. Falou.